E secret pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal. E hoje estamos aqui com mais um opening case, pá, aqui no Hellcase Para tentarmos aqui a nossa sorte, pá Hoje estou confiante que vou, vou sacar qualquer coisa, Porreira, pá Olha, saiu aqui uma heiperdista Bom, vamos começar Pessoal, desde já, pá Se vocês quiserem mais, mais vídeos de opening cases, pá é deixem o vosso apoio, é a única coisa que eu vos peço, deixem o vosso apoio, deixem o vosso mega like que é para ajudar e para incentivar a continuar uh, com, com vídeos do opening case. É a única coisa que eu vos peço. E vamos lá começar aqui, vamos começar aqui com uma converter, será? Vamos lá, bora lá, vamos lá, vamos lá pá, então, para gastar, para gastar. O que é que vai ser... Ai, caralho, uma Fire certo, uma Vulcan ali ao lado e vai-me ser esta merda. Ai, bora aqui mais outra. olá pá. Ora. Ih, que esta merda. Isto vale... Não vale nada, mas... Foda-se. Vá, aqui é a última. Vá, agora vais ter que mudar qualquer coisa decente, caralho. Bota, bota, bota, bota, bota! E ai, do caralho! Não quis sair, filho da putz Que cona, pá! Pronto, já fiquei chateado com esta caixa. Bom. Aqui, outra caixinha aqui para abrir. Vou abrir aqui uma... Uma de AWP Fala ah, filho da puta, ai lord Ai ai para mi se vai me calhar a merda do Orngode Oh cu caralho man Puta que te pariu man Foda-se, já fiquei cheitado com esta caixa também Oh cu caralho Opa, o que é que eu vou abrir para aqui? O que é que eu vou abrir para aqui? Vou abrir aqui Uma Wildfire, o que é que isto pode calhar? Epá, sem contar com as facas, não me importava que me calhasse aqui a full injector. Vamos ver. Vá lá, filho da puta. Vai, ai puta de faca, ai caralho, vai-te foder, pá. Vai-te foder, olha. Vais-te para o caralho. Epá, acho que a minha sorte está mesmo a enaixar do que é isso. vamos lá, aqui é uma revólver. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a capa que eu queria Não te quero aqui Vai-te embora, por favor Vamos abrir aqui mais outra revólver E afinal, pá, a minha pica já, já foi para o caralho Já vi que não, hoje não Foda-se, caralho, mais um bocadinho e podias ter-me dado a capa, mano Vou aqui no machado, para cachado a é que parece gostar de mim Ai filha da puta caralho. Vá lá pá, dá lá uma foquinha man, não custa nada pá, então Vá filha da puta caralho, ah, para aí man, oh oh, oh. Foda-se, oh, oh. Que esta merda man ao menos davas-me qualquer coisa decente, mano Paravas na Frontside Misty, filha da puta Cabrão do caralho, man. Foda-se, já fiquei chateado Caralho, mano, foda-se Ai meu Deus, ao menos calhava as Bottle Forest pelo menos para compensar aí umas 50 caixas 50 também não, vá aí umas 20 Foda-se, ai pesta, merda oh, oh, oh. É o que eu digo, meu É o que eu digo Pelo menos aquela arma compensou a caixa, mano Ai, mãe Front side missile, golden coil boa da faca já ia passar Outra merda de uma faca Bora lá fora, se te podias ter ficado por ali E continuaste a andar, ou oh, caralho leva... Ai, mãe Filha da puta, mano. Opa Eu já ficava contente com a Frontside Misty oh, oh, Olha, podia ter só andado mais um bocado, meu Mas não, tinha que me dar esta bosta, meu oh, é... Ai, mãezinha do céu Pronto, hoje, mano, Hoje não vale a pena, já vi que hoje é É fodido. Hoje está fodido, pá, não vale a pena Vai lá, ó, ó, ó Que caralho, por É epá Foda-se, calhavas nas Crimson Webs, pá, e a gente ficávamos amigos para o resto da vida. Ai, meu Deus, vamos experimentar aqui uma Faustion. Ver se me calha uma Aquamarine. Pelo menos uma Aquamarine. Olha, tanta faca a passar. Ei, caralho, mais 30 facas. Olha, uma Aquamarine e uma para e vai-me calhar uma Amp. Oh, oh, oh, oh, pá, tá bem, tá. Foda-se. Passam ali 30 ou 40 facas, uma hyperbeast e uma... E uma... Caralho De uma aquamarine E o caralho e não me sai nada Olha Outra hyperbis E outra aquamarine E vai-me calhar a mesma arma Meu Que filha da puta Só pode estar a brincar Com a minha cara Foda-se Foda-se Vá lá, man Foda-se Para ali, caralho custa Oh, man Oi, tá fudido Tá fudido eles não me querem dar nada hoje E eu não quero nada desta caixa Não me agrada Uma Chroma 2 Também não quero nada Filhos da puta Não me vá uma Hudson Posso ser que me calhe aqui uma Vulcan? Se me calhasse uma Vulcan pá, já, já não ficava triste Já não ficava triste Ah, oh, tá bem, tá Foda-se já fodeu tudo Acabou com a minha animação Prontos Não vale a pena Ai cona da prima pá Para aí na faca mano. Oh que oh, o caralho Tu também és fudido És fudido meu Roleta do caralho oh. Já fodeu tudo Aqui também foda-se aqui aqui aqui aqui pá olha não me importava aqui de uma kezarner ou uma frontside misty vamos lá tentar aqui que calha vá lá oh, passou ali uma kezarner ai caralho na... olha olha mas mesmo assim pá mesmo assim não eras tu que eu queria mas não me compensaste a caixa bom estamos aqui nos últimos 2 dólares pá Vamos aqui... Já foram. Foram 49 dólares, assim. Vamos aqui agora ver o que é que calha aqui, pá. Não vai. Oh, pronto. É Filha da puta. É fudido, é fudido. Não mais nada, né, Jev? Epa, olha. Toma cagar para estas aqui, vou aqui na última Shadow Case. Safoda mano. Se me calhar aqui uma front side missile ou uma golden coil já não ficava mal. Mas não, vai me calhar esta merda mano. Porquê meu? Até parece que eu te fiz assim tanto mal. E bom pessoal, e foi isto pá. Hoje foi assim, pá, olha, hoje fiquei mesmo em baixo, pá. Mas pessoal, vocês já sabem, pá. Uh, se vocês quiserem que eu, que eu estou aqui mais dinheiro para deixem o vosso mega like, apoia boé uh, Fiquem atentos ao canal porque vai, haver aí, vai começar a haver montes de giveaways uh, Principalmente este mês vai haver uh, giveaway da shadow daggers que eu ganhei no opening passado Por isso pessoal fiquem atentos no canal que é para saberem quando é que vai sair o, Quando é que irá ser uh, o Está-me a faltar a palavra Mas quando é que vai ser o, o giveaway Como é que vocês podem participar no giveaway E... e É pá, é assim Também posso vos dizer como vocês podem ajudar o canal É muito fácil pessoal Já que vocês vão ganhar uma faca de cerca de 70 dólares 60 a 70 dólares uh, eu, A única coisa que eu vos peço é É pá quando sair o vídeo do giveaway, compartilhem o vídeo, uh, chamem os vossos amigos pá, que é para irem ao vídeo, deixem o vosso like, peçam os vossos amigos também para deixarem um mega like para uh, eles também uh, compartilharem o vídeo, para ficarem também atentos se quiserem participar no giveaway também. Uh, é, pá, é a única coisa que eu vos peço, pessoal, uh, porque isso ajuda muito é uh, pá eu fico contente e vocês também ficam contentes porque podem ganhar uh, skins e pronto e é isso pessoal fui e até a próxima até o próximo opening case ao próximo vídeo whatever, que hoje já estou torzeiado